Minha tutorial, nova missão, gente. Salário, opa, salário eu quero. Calma, demônio, deixa eu andar. O lançamento da atualização, da atualização de Sadhuanglai, Legend. 10.2 está chegando, com filhos Não, não quero. Não quero, me deixa. Me deixa, demônio. Por que tá entrando não, isso? aquela puta.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 Missões, ah, aqui tem missões, bora ver logo as missões, porque esse vídeo aqui é pra me ver as minhas, aí tá Eu tenho a missão de slide, fale com slide Sim, falei, joga a primeira missão. abre o seu mapa pra jogar a primeira missão A gente, tá tudo bem aqui, eu não tô conseguindo mais andar Ah, porque tem que controlar a câmera aqui, ó Andar, meu Deus, eu não tô bem gente, alguém me ajuda Me ajuda que é isso aqui, mano? que é isso? É o que é lindo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que A gente o que eu ah, não sei, não sei O que é isso? O que é isso?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 Que saia o mais rápido possível. Primeiro vai sair o de Free Fire. Diferentes de menino tem diferentes pontos. Toque para continuar. Está valendo. Come get some. Então, primeira pessoa. Deve né? controlar. Eu preferia me alçar do hangers, né? Eu preferia me alçar do Ankers. Não é legal. Detais em 4, 3, 2, 1. É isso, Pront! Luz! Go, go, go! Eu preferia não fazer o original, eu acho. que Não como que Tá bom, bom, Sai That seemed like a covert operation to me. Come on, man. Live a little. Live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 Tá bom, tá bom sai da minha tela emotes, olá vamos, vamos começar aqui com o Lucas Calma aí Lucas Oh hey there Lucas. amigo Olá Lucas cadê? Olá Sai demônio Eu Não quer falar com você Lucas, Lucas, olha o Lucas também andando de ré. Boa, ah, gente, Do lado, tudo bom? Né? Tudo bom? Alguém fala comigo? Alguém fala comigo? Né? Sentamos aqui, mal de boa. Estamos brisando. Levantou, porque Deixa eu pedi para levantar? Rádio.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 Cadê? Cadê? Eu estou com a mão em cima do microfone Não vai sair Ele está conectado para poder gravar vídeos Não, eu já estou gravando essa miséria Cumprimentar Ah, eu não estou entendendo gente, não quer Então vamos aqui andar Vamos andar de ré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 Ah, então a gente tem que procurar alguma coisa pra poder desbloquear. Então vamos aqui, gente. Pronto, estou andando de frente. Tem alguma coisa piscando aqui. Deve ser isso. Estou me pedindo aqui pra vir para aqui. Vou clicar aqui no primeiro, assinar o contrato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 E eu também vou testar o Star Game, mesmo, né? Também vou testar como é que é. Eu não sei se é elevador desligado. O que, que tem que fazer aqui? Ah! Ai filha da puta, mano. Aqui são meus companheiros, não tô jogando com jogadores real.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 eu sei que a vida tá muito ruim, eu sei. Ai filha da puta! Eu aqui conversando muito caro, o cara. Tá aqui Não podemos ter feito isso certo, não, mesmo. Ah, terminou eu queria desabafar com ele. Na verdade, ele queria desabafar comigo.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 Vou falar com ele aqui. Ela tá mal dançando aqui. Vou dizer olá. Amigo desbloqueado. Vá jogar e faça amigos. Eles apareceram aqui. Adicioná-lo. Será divertido até lá. Pode ser com Facebook, hein? Com uns... Tá bom, sai da minha tela.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 Nada, não tem nada aqui Mata, é isso, trabalha Eu gostei dos gráficos Bem legal, mas, gente Eu quero meu Sario de Adzonan de volta Que isso?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 Olha o cara chegando aqui! Que susto! Sai fora! Quem é aqui, gente? Parece uns onde É pra onde a gente tem que ir aqui? Meu Deus! Vamos, gente! Son of a bitch. Que que era isso? Meu Deus, eu tô perdendo vida aqui. Fazer o que aqui, demônio? Alguém me ajuda aqui? Ninguém faz nada nessa porra. Sou ninguém, nem se Use. Ah, era aqui. Que isso? Aposto fechar e abriu Isso mata alguém. Isso não... Ah, é por aqui. Ah, aqui acerta. É sou eu que sou burro. Eu que sou jumento, desculpa Vai demônio, aperta o botão Cadê? Pra onde vamos aqui? Eu acho que tem que vir pra aqui Eu não sei, objetivo atualizado enquanto o caminhão até o data center Já encontramos O um caminhão, a porta abriu Meu Deus, foi pra cima Vixe, avançando em cima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 Ah, é por aqui, eu estava perdido, eu estava fingindo olhar os Onion Nation, mas eu estava perdido Não acredito, você errou, eu tô parado, eles ainda erram Estamos subindo aqui pra cima. Eu sozinho. Cadê os companheiros? Eles vão aparecer aqui, né? Aqui ah, apareceu foi os bichos. Pô, oh, eu não vejo essa desgrama. Que isso atrás de mim? Nada. Que isso?